Bora fazer o evento sazonal. Lembrando, lista de dicas para jogadores iniciantes na descrição do vídeo. Quem comprar overclock utiliza meu cupom que tá na descrição. Hoje nós vamos pegar esse Honda Trop 2015, um Velociterene. Esse eu não vou nem dar moral. Deixa eu ver a loja do Forza Tom aqui, Biel. Ah, rapaz. Esse carro aqui é raro, ó. É bom para vender ele. Esse carro aqui vale a pena pegar para vender. Bora fazer esse aqui que é mais fácil, essa placa de perigo. Bora aqui, ó. Vamos de Koenigsegg. Vamos ver se vai dar certo com ele. Ixi! Quantos metros são? Tá compartilhado o Koenigsegg disco. Tem um Rimac também, para quem não tem o um disco. Vamos ver qual que é o próximo aqui. Nós temos aqui uma, um radar de velocidade, né? Vamos ver se vai. 250... Hum... 258. Tá compartilhado o Ford Running RS200. Deixa eu ver qual que é o próximo aqui, meu nobre. Temos aqui uma área de drift. Será que pode ir com um carro classe A aqui? Eu vou tentar. Vamos ver se esse carro aqui vai. Eu não sei nem quantos pontos tem que fazer. Esse aqui é A, né? Olha, segura, bichão. Errei tudo aqui, rapaz. Será que deixa com classe A? Ó, oh, deixou, deixou. Tá compartilhado, gente, o Nissan 300Z 2003 e tem um Corvette também, Fórmula Drift S2. Qual que é o próximo aqui, minha nobridade? Ah, agora são as corridas, né? Deixa eu ver. Vamos fazer logo essa corrida aqui. Classe B. Bora entrar aqui no evento aqui, ó. Eu só trago exemplo de uma corrida, tá? São três e a tunagem desse B.O.E. tá compartilhado. Agora aqui, ó. Vamos correr aqui com esse Belé, B.O.E. Do, do nosso querido Ken Block. Doido demais esse B.O.E. Eu tenho um monte de guesser parecido com esse aqui. Tem verde, tem rosa, preto. Eu acho legal. No, no need for speed. como é que é o nome daquele need, cara? O payback tem um guesser lá que é bonitão demais. Nossa, olha esse clima aqui bonito. Pessoal tá bravo, né? Ah, o Forza é cheio de, de corrida na terra. Aí vem mais uma expansão de rally. Mano, na hora que chegar eu acho que a galera vai gostar, tá? O único problema é que os carros que vão vir na, na DLC são todos inúteis, né? Ah, não. Ah... A Huracan, a, a Lamborghini Huracan, tá, e ela não tá igual no Horizon 4 não, tá? Que andava muito. Ela anda até bem, mas eu vou falar para você, o Porsche edição de aniversário, tem que ter ele. a um carro que tá andando muito na S1 aí é a Ferrari FXX. O Honda NSX tá andando bem. Ford Focus RS. Deixa eu ver mais. McLaren meia, meia, 650. Não é. É a CPS é, 765. Ah, a McLaren com esses números. É boa. Pois é. E a S1 tá desequilibrada, tá? O pessoal tá gostando mais de correr na A. A ah, tá mais equilibrada e forza é, tem que dar um jeito no próximo aí é, lançamento de deixar mais equilibrado os carros no Horizon 4. Nossa, na classe S1 você tinha uma porrada de carro que andava bem. É tá tá um pouquinho desequilibrado. Principalmente os RWD, meu Deus, os RWD tá terrível Elo, Elo, Elo, vai atrás do Caramelo Vê se deixa ao menos uns retratos falados dele espalhados aí pras bandas de Goiânia Muquinho. Oh, ele deve dormir todo dia e lembrar de você Ah, o cachorro é da minha irmã, menino o Caramelo não era meu, não, é da minha irmã Ih, nem tá lembrando mais dele Caramelo. Bora, terminamos aqui a primeira corrida. São três corridas, tá? Eu só trago o exemplo de apenas um. Olha os detalhes. Esse carro, que doido, mano. Top demais. Deixa eu ver aqui o próximo, aqui, meu nobre. Tem mais uma corrida aqui. Vamos fazer essa corrida aqui de cross. Vamos lá, classe A. Bora entrar aí, ó. Última corrida, eu já fiz duas nessa aqui. A terceira tá compartilhada esse Renault Turbo aqui, ó. Toró. Tá caindo o Toró no Forza. Sai tá na frente. Bora, Renault. Oh, tinha um monte de carro legal pra fazer. Eu faço uma bombinha dessa aqui. Esse carro aqui praticamente tem que parar pra virar. Bora, minha tia. Tudo de boa, meu querido? Eu tô abrindo força. Mega bomba esse carro, ai. Uh. Que? Eu tenho Dirt Dois pra jogar no volante, sudoeste que eu assim desistir dele, salve pessoas do YouTube, tá caindo os raios que os partam eles todos. Oh, é, é, é, o dante no volante deve ser da hora, né? Eu vou instalar o dante. vou instalar. O Dutch dá pra jogar num, num, num talo gráfico. E aquele dante 5 lá, cansado? Nossa, a Codemaster... Não é a toa que a Cold master faliu. Não tinha jeito, não, velho. A Cold Master tava indo pro o rumo da falência. Aquele último Dust que eles lançaram lá. Cansado. Feio pra caramba. Agora eu vou falar pra você. O Decru tá lançando DLC atrás da outra, né? O Decru já tá lançando outra DLC aí. De, de, de corridas, de não sei o quê. E ainda tá fazendo outro jogo. Esse Decru aí tá... Tá... Bacana, cara. Bacana. Tá investindo. Tomara que seja top. Vire. chuvinha tá braba aqui, ó. Tá caindo chuva igual... Tá igual ontem. Ontem eu peguei uma chuva, cara. Oh, segunda vez que eu vou sair da academia Começa a chover pra caramba Eu não, velho Aí eu tenho que pegar a chuva nos peitos, né? Porque tem que abrir a live 9, é, 9 é, e meia, né? Aí tem que entrar na chuva Ainda bem que a única coisa Que eu arrebentei e foi com minha garganta Que eu tô na tosse de cachorro velho Cachorro velho miserável Agora Renaultzinho, Renaultzinho tá até divertido. Mano, olha o tanto de, de ponto de frenagem que ele pede para frear, mas não O precisa. problema do Dirt, e que o Dirt faz o tipo de Dirt porém, todavia, mas aprimorado, o eu, eu vim da academia, e foi a mesma coisa, Kakak, Sudoeste, falta os raios caindo. Menino. horas dessa que o cara vê com um carrinho. Seria legal um carro, né? vamos chegar lá, vamos chegar lá. Vem Deus! Olha o tanto de frenagem que ele pede para frear. Você nem precisa frear, pode ir no talo. Vai embora, ó. Vai embora, vai embora. Agora que precisa, né? Ah, Só esse aerofone que matou o carro Mas o carro também né? Ele é desprovido de beleza Esse carro aqui, né? Não achei ele muito bonito, não Agora é o que, meu nobre? Vamos ver o que, que tem aqui Ah, temos aqui uma, um desafio de tirar fotos, né? Fotografar qualquer Runiga No moral do Spike Em Guanajuato Ó, galera, fica perto dessa Corrida aqui, ó Sprint de panorama, tá? Olha lá, a corrida tá lá e o bagulho tá aqui, ó. Easy, easy, easy, easy. Olha só, nós temos aqui, ó, um desafio de colecionáveis. A gente tem que bater em 20 dinossauros. Você vai aqui no modo online, vai mudar pra Horizon Solo. Aí o dinossauro tá na frente do, do estádio, tá? Na frente do estádio. Bate nele e dá retroceder. Aí depois você bate nele de novo. Aí você dá retroceder até aparecer a mensagem que você concluiu o evento, tá? Pra você não ter que ficar procurando, procurando, e procurando. Bora fazer a corrida online agora. Gente, tá compartilhado aqui o minizinho. Vamos lá, vamos lá. Ah! Bora lá, é Chihuahua. Esse aqui é Chihuahua, né? Bora, bora, clã. Bora, clã. É teto azul... Não, teto branco versus teto preto. Pelo que eu tô vendo aqui. Cuidado, meu nobre. Cuidado, meu nobre. Ó, meu no... oh, FWD passando mal. O senhor Mou tá na ponta. A corrida mais emocionante do Forza. Puxa o freio de mão aqui, ó. Naquele pique. Mateu o Mou. Mateu o Mou. Esse mini aqui me lembra. Que que um projeto de dublê? Kkk. Ai ai. Plataforma nova aí de stream, a Kiki Ai ai. Bora senhor Mou. Bora senhor Mou. Pega. Todo ano é uma plataforma nova, hein? E a Twitch tá aí, firme e forte. Twitch tá aí. Tinha a Mixer, né? Achei que a. Eu achei que a Mixer ia dar bom. Salve! Romário, beleza? Bora! Ih, os caras estavam segurando que eles sumiram do mapa. Eu não uso mais a plataforma, a COW. É COW. Luciano, um dela recruta, contribuiu com 10 bits. E que mais. fim deu seu COW, muquinha. Você ainda tá abrindo Glow? Vi um short seu outro dia, chamando a galera pra ver seu COW. Minha esposa estava do meu lado na hora e brigou comigo, porque ela já tinha me avisado pra parar de entrar nesses vídeos de beijo inteiro. Você me deve essa. Falei pra ela que era um streamer grande que tava falando do Go, Tomei uma surra. É, não, essa plataforma aí hypou aí, depois ninguém quis mais usar, eu nem mexo mais lá. Aquele cu é feio demais. Não sei não. Salve, Muquinha. Um bar tem tá em promoção na Epic, 150 Porra, tô... reais. Pra você Sério? que jogou vale... Nossa, cara. Vale. Caraca, 150 conto? Na Epic? É um joguinho da hora, viu? 150 reais? O, o Unbound? Nossa. Se eu tivesse sobrando grana, eu comprava. Comprava um, um balde, bora fazer o que o Forza Tom, gente. A gente tem que dirigir o Runiga, o, o unicórnio lá, né? Bora, pronto. Peguei o bicho, peguei o bicho. Agora a gente tem que vencer uma corrida de rua com ele. Bora lá. Eu nem volto tunar esse carro, né? Que ele é de drift e eu customizei a corrida de rua para ficar de dia, né? Olha a velocidade desse carro. Só que se colocar um pneu de rally não fica bom, não? Até que ele vira, mano. Eu tô com ele sem tunagem. Ele é AWD, né? Se forçar a barra, é, configura a corrida, coloca no modo turista. Que aí fica easy, né? Só tem que ganhar mesmo. bora quem bloque? Nossa, o bicho é brabo. Cara, como é que eu não perdi aquele cheque ali, hein? Segura, bichão. Agora quem bloque. Need for Speed 2015 tem um desse aqui também, né? Tem altos carros loucos lá. Aquele Nid lá, eu achei ele muito bom. Ainda bem que eu bati nessa árvore aqui, velho. Porque eu ia cair da ponte. Ia ver uns caras. Ainda bem que aquela árvore ali me salvou. Chumbei na árvore, Felipe. Brutal esse carro, brutal. Tem que ficar desse lado aqui, né? Trezentos e setenta. Ó, não para, não. Brutal. Brabo. Brabo o carro do Ken Block. Eu tenho as duas versões. Essa aí é... Eu acho que essa aí é a 1, né? Ou é a 2, não sei. A gente tem que destruir um carrinho de taco com esse Honegger aqui. Ah, é esse carrinho aqui? Era esse carro? Tá bem aqui, gente, ó, onde eu tô posicionado aqui, eu achava que era algum carrinho Ah, é carrinho de taco, ah Olha, gente, agora a gente tem que fazer sete habilidades de drift ultimate Deve ser drift em alta velocidade, né? Fica aqui na rodovia em alta velocidade O nome é, é, é Drift Fantástico, certeza, eles que não sabe traduzir o trem É Drift Fantástico, aí deu certo, ó Olha, falta dois pontos para nós pegar o Subaru, velho. Aí, vamos pegar logo esse Subaru cansado aí, ó. Vamos fazer esse evento lab que vale em 3 pontos. Bora aqui, ó. Ó, para esse evento tá compartilhado a Alpine, Ford Escort, tem um Mini aqui, tem esse outro carro, e eu vou com esse Ford aqui que eu achei ele muito legal. Vamos lá, vamos lá. Vamos ver se o Ford GT vai fazer isso aqui de boa. Aí, ah, é duas voltas, tem que dar aqui espero que a pista não seja muito grande, né? Corrida de um carro só Acho que é, é, esse é Ventilab que ele não consegue... É, é, não dá pra fazer a corrida com vários carros, eu acho né? O traçado é bom, né? Ele é, realmente ele me ensinou a tunna 765LT pra Fulpoeiras 1 Que carro do demônio cacaca? Esse carro aí é brabo. Esse carro aí é brabo. Bora, bora, bora. Bora focar na corrida aqui. Parece que a pista é grande, hein? Parecendo umas pistas que tem no Horizon 4. Vai limitar a velocidade do carro. Corrida mista. Vamos ver se vai dar para ganhar o, o, o Mazda lá. Tá, vamos lá. Aquele Mazda é novo, né? Vamos ver, né? Tomara que dê. Filho, acelera Aí tem mais é, mais dois eventos sazonais desse update né, semana que vem mais um, olha essa pista aqui é boa, só que ela é Ele grande. Ele falou a receitinha dele, disse assim, coloca pneu de drift, RWD, e tudo o que dá no motor, aí a tunagem personalizada vai de você como você vai fazer. Aqui tem experiência de boa para controlar. Rapaz, a, a pista é massa, viu? que é grande. A pista de, de quase. Será, será que dá uns 4 minutos? Não, dá uns 3 e pouco, eu acho. 3 minutos e pouco. Parece as pistas do Dirt 5. Parece mesmo. Gostei, gostei. Parabéns aí, quem fez essa pista aqui. Muito boa, muito boa. Tá compartilhada a tunagem de todos os carros. Ganhamos aqui o Mazda. Ganhamos o Honda e o Veloster N. Lembrando que todas as tunagens dos desafios estão compartilhadas. Link da overclock na descrição. Quem comprar lá usa meu cupom também que tá na descrição. É. É um Mazda, é um Mazda, é um Mazda.